Israel, na área, mais uma entrevista pra vocês, mais um programa aqui no canal. E hoje, prazer de receber aqui no meu canal, mais um convidado que era aquele, gente, pra lá de Especial, com vocês, o ator Rodrigo Dourado, uma salva de palmas pra ele. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo certo, com você? Melhor agora. Boa. Diretamente aqui de São Paulo, entrevistando aqui o Rodrigo Dourado, o Dinho, na Magara com de arte. Rodrigo, conta aqui pra gente, Rodrigo, você é ator, conta como você começou a carreira de ator, quais trabalhos aí com você, coisas aí, no início da sua carreira, conta aqui pra gente. Pode segurar até o microfone. Tá bom, segurando aqui o microfone. Eu comecei como ator no meu colégio, né, eu estudava aulas normais, eu tinha história, geografia, biologia, educação física e teatro. Então, ali eu comecei a gostar, a me interessar. E quando eu me formei, eu resolvi fazer um curso de especialização, então me formei em artes cênicas no Rio de Janeiro e, bom, faço teatro, dublagem, cinema, então eu estou bem inserido no meio, agora guardo aula de teatro. É professor sou, também? Sou professor de teatro, então, é, desde então não parei mais de trabalhar com arte, com relacionadas com teatro. E, Rodrigo? você também tá no ar é uma bala cúmplice de resgate que marcou a geração da MCT tem um viu, cara tá assistindo agora o primeira vez. e o dia você estará fazendo o Dinho um personagem bastante cômico e arranca gargalhada do aí do público quando é que o prazer para você da vida o Dinho cara foi, foi muito legal assim ele é completamente diferente do que eu sou é, é uma outra é um outro lugar que eu tive que, ter, que me acessar assim então foi bem desafiador mas como a novela é já, já ficou disponível né, em streaming várias vezes. Tem Netflix também. na Netflix. 10. É, sempre né, Sim. a Sim. galera assiste muito, tava no YouTube, então tem tem vários lugares. É, foi, foi bem duradouro assim o trabalho, a gente ficou gravando acho que uns dois anos, vinte e poucos meses. Então eu consegui me adaptar, apesar de ser uma coisa meio longe, meio distante de mim e... Poxa, eu tenho boas lembranças de ter feito o um dinheiro, porque eu tive que, que acessar um lugar meu que eu não tinha muito acesso, que é o lado, a veia cômica, né? a parte da comédia, que até então eu não, eu não era muito escalado para esse tipo de personagem. E fiquei feliz, foi o primeiro porque... personagem, assim, cômico que você Foi, assim, de, de grande repercussão, foi. Uh, no geral, eu fazia sempre os, os clássicos, assim, né? Ou o um vilão clássico, assim, quase que meio maniqueísta, ou até eu fazia. Galãs, né? Enfim, era sempre esses dois lados. A Comédia foi, foi algo surpreendentemente bom. E como foi pra você, Rodrigo, gravar junto com a Valéria, que é uma na... você vai encontrar né? o na novela? Vocês fizeram a dupla dinâmica lá na novela. Como foi pra você a primeira gravação? Pô, era uma delícia. A Valéria, até hoje, é uma grande amiga minha. É coincidência ou não, falei com ela anteontem, hoje é. é, falei com ela anteontem que ela tava passando por uma questão pessoal e eu fico ligando, qual o sobrinho mesmo querendo saber mais detalhes e era uma delícia gravar com ela, assim, né? nossas gravações, por exemplo, quando era nosso núcleo, né quando era ali a casa da, da dona Meire, é, a gente ficava o dia inteiro, eram mais de 30 cenas no dia, então imagina que de repente uma segunda-feira chegava lá para gravar 20 e poucas cenas, era o dia inteiro com a Valéria, então... Isso foi, assim, foi um presente, um presentão mesmo. Adorei. E tem alguma cena que você mais gostou de gravar? Todas! Tu, todas foram muito boas. Assim, é difícil dizer uma que eu não gostei. Mas é, eu lembro uma que, quando eu era no estúdio, eram poucas pessoas que tinham acesso. Né, tinha uma equipe, uma câmera, todo aquele bastidor, toda aquele, aquela galera que, que é de sempre. Mas a gente gravou um clipe, uma vez, numa feira. Língua solta que era ah, da, da... é bem legal, que foi feito numa feira livre. Então, imagina foi na rua t... mesmo, exatamente. Aí tinha uma galera. E aí a gente, com eu tava com toda uma roupa assim de gala de clipe e a Valéria também. E... e começou a chover. Então, assim foi uma cena que tinha um roteiro, era uma coisa muito séria. Uma equipe profissional ali envolvida, mas foi muito divertido. Todo mundo riu demais. Muito bem, e Rodrigo. E agora, com é um o trabalho mais pra frente, que também você tá marcando na Netflix, uma série que você tá fazendo. Uma série ou um filme que eu vou assistir? Uma série, uma série que chama série. Olhar Indiscreto. Tá? Também ficou entre agora, foi lançado no começo de janeiro. Tá entre a, foi a quarta série mais assistida do ano mundo nesse mês. E no Brasil ficou no um top 10. Você pode mudar a vida sobre sua personagem, série? Posso. É completamente diferente, do dinheiro, né? Completamente diferente. É, é um... A série ela é meio sensual, para maiores de 18 e ela é muito intensa, assim, é uma série mais nada a ver com o público de Púlpices de Resgate. Quer dizer, considerando que eu fiz o Púlpices há 5 anos, talvez muitos que assistindo naquela época já podem assistir Olhar Indiscreto. É completamente diferente do Dino. Quem existe cúmplices. É Bernardo, é o personagem que eu faço, ele é completamente diferente do Dino. Não tem nada de cômico, muito pelo contrário. Não posso dar mais spoiler porque senão vai estragar tem a série. Tem que assistir. Tem que assistir, mas é... não tem nada de comédia. Muito pelo contrário. É meio que envolve crime, é... coisas mais pesadas. Mas é um trabalho marcante do Rodrigo. E Rodrigo? E conta aqui um pouquinho, você tem alguns projetos agora futuro de 2023, tem algum projeto assim, com o Leidão, Eduardo Eduardo, com o teatro, com o cinema na TV? Tenho, tenho, tenho. É, bom, eu queria, isso vai depender um pouco da agenda, mas eu queria pisar no palco esse ano. É, Pós-pandemia não fiz nenhuma peça ainda, então eu queria muito voltar para o teatro. Eu tenho um filme que eu vou fazer esse ano, que é provavelmente ainda nesse primeiro semestre, se não for nesse primeiro semestre, no segundo. E tem uma série que eu fiz, que ainda não estreou, que provavelmente esse ano a gente grava também o segundo episódio, a segunda temporada dela. E no teatro, você vai fazer alguma peça? Então, é eu fiz... É, o processo do teatro às vezes é um pouco mais demorado do que o audiovisual, né? Então, conhece o diretor ou faz um teste, aí tem a leitura de mesa, aí tem o processo com, pra conseguir pauta e tal, então a gente já fez umas leituras, agora e ensaio ainda não está na... Eu, eu considero que o ano começa muito, assim, para quase todas as áreas, depois do Carnaval. Então eu acho que depois do Carnaval Vamos a gente passar. vai ter leitura de mesa e eu acho que a gente vai para o palco ainda esse ano. E Rodrigo, aproveita e já divulga aqui do Instagram, que vai estar aqui para o pessoal poder te seguir. Bom, meu Instagram é rodrigodorado, arroba @RodrigoDourado sem U, D-O-R-O-D-O, -O -O, arroba Rodrigo Dourado. É, Facebook, Twitter, todas as redes sociais, a mesma coisa. Muito bem. Eu vou te mandar um beijo, Rodrigo, um abraço pra alguém especial aí. E... Para você que tá assistindo, você é muito especial é. de estar tá nos assistindo aqui. Muito obrigado pela audiência. Um beijo, um abraço, muito especial. Muito bem. E, gente, e... quem não assistiu, assiste. Como precisa de hoje, Nat, na Netflix? Ou na né, na Netflix. A maratona Tongue não, Rodrigo. Ele tá arrebentando, né? Agora, Rodrigo, vamos fazer uma brincadeira que é assim. Eu vou falar uma parada. aí você definir ela com outra, tá bom? Então bom. Rodrigo. Artista. Dinho. Engraçado. Bernardo. Misterioso. Thiago. Vida. Família, tudo. Amigos. Necessários. Muito bem, gente. Muito bem. Rodrigo, eu quero dizer que foi um prazer te entrevistar. Valeu. Então, Muito obrigado. Nada. Te acompanhamos também cúmplices. Tá aí reprisão, então assistem 8h30 da noite, um Então Quem não assistiu a televisão, assiste o Netflix, de tá está lá. É isso aí. E compartilhe esse vídeo pra todo mundo, gente. Divulgue o canal, se inscreva no canal, tá bom? É... Compartilhem os stories, marquem a gente nos stories, tá bom? A gente reposta. Isso mesmo. Marca a gente que a gente reposta. Isso mesmo. Hoje eu, eu te a todos do mundo. Muito tá obrigado. Bom? Como você lá no Rio, tiver alguma peça de teatro, você me avisa. Aviso. Morar. É a primeira pra ter de assistir.